E aí, tudo bem? Daniel aqui. E Nesse vídeo eu quero falar sobre a ferramenta que eu uso para conseguir me lembrar das coisas que eu estudei, dos livros que eu li ou até mesmo das palestras que eu assisti. O nome dessa ferramenta se chama Mapa Mental. Você pode fazer à mão ou você pode utilizar algum programa de computador para te ajudar a elaborar esses mapas mentais. No caso desse vídeo, eu estou usando o Xmind. Você pode baixar ele gratuitamente através do Baixo Aqui ou através do Google também, se você está Xmind lá, Xmind você consegue encontrar essa ferramenta. E como ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. Nós temos uma ideia central. Nesse caso aqui, eu fiz um mapa mental sobre método de estudos para concursos. E aqui, as ideias secundárias. Né? Problemas no estudo, técnicas para estudar e técnicas de estudo para concursos. É, junto com a ideia principal, a ideia secundária, nós vamos ter as outras informações. Então, assim nós conseguimos criar nós de memória. Né? Como uma ideia central, o segundo nível e o terceiro nível. e Partindo desse princípio de nós-memória, a nossa memória ela consegue se lembrar com muito mais facilidade de coisas que nós vivemos. Então, por exemplo, essa semana eu fui no aniversário de uma amiga e a gente estava até lembrando de um desenho que a gente assistiu na infância, que a gente assistia na infância. E aí, quando ela falou o nome do personagem, eu lembrei a música é, que de abertura desse desenho. Então, foi criado, foi gerado ali uma informação, um nó de memória, que me fez resgatar aquela música que, muito provavelmente, se ela não tivesse dado uma informação, eu não conseguiria ter lembrado. Então, o mapa mental ele funciona da mesma forma. que nós vamos criando níveis de, de memória e através desses nós as próximas memórias elas vão sendo resgatadas com muito mais facilidade e o bacana do mapa mental é que você também pode colocar cores né, números e informações então aqui por exemplo é, falando os programas de estudo muitas pessoas utilizam decoreba, isso é ineficaz estudam horas e não lembram do que estudaram estudam em cima da prova é uma duas técnicas aqui para que você possa estudar com mais qualidade a técnica de confirmação que é assim que você terminar de ler alguma coisa, você imaginar que está explicando o conteúdo para uma criança é, e você ter uma atitude de mestre, porque o último passo da aprendizagem é você ensinar alguém aquilo que você sabe. Então, quando você ensina aquilo que você sabe, é, isso mostra que você entendeu muito bem aqueles conceitos que você absorveu. E aqui a técnica número 2, controlar as emoções. Então, pensamentos ruins geram sentimentos ruins que geram ações ruins. É, então, não gosto de estudar, tem uma humor e revolta. E, no caso, pensamentos bons geram é, atitudes boas que geram resultados bons. Então, você precisa controlar a sua mente. Aqui também, técnicas de, de mudança de estados mentais. Né? É, uma carta de compromisso. É muito importante que você se comprometa com aquilo que você precisa, precisa alcançar. Seja fazer um mapa mental, é, seja... enfim uma próxima meta que você queira alcançar. No vídeo anterior eu falei sobre o primeiro passo, que é o mais importante, você dá o primeiro passo para que você possa é, ter resultados efetivos na sua vida. Então, é basicamente assim que funciona o mapa mental, você pode ver, é bem tranquilo de fazer, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou, é, no próximo vídeo, ensinar como você pode fazer um mapa mental do zero e se você quiser receber esse mapa mental, esse aqui que eu fiz, se você quiser é, ter acesso a ele, eu vou deixar aqui um link na descrição para que você entre na minha lista, lista VIP e receba diretamente esse mapa mental no seu e-mail. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante, já está já pronto já e que você vai poder é, absorver muito conteúdo dele. Então é isso, se você gostou desse vídeo, aproveite, clique aqui em curtir, é, comente, compartilhe, é, marque o nome do seu amigo também aqui se você quiser, eu tenho certeza que é, compartilhar essa informação vai fazer com que essa corrente, grande corrente do bem, se expanda ainda mais. E no próximo vídeo eu vou gravar ensinando como você pode fazer um mapa mental do zero. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau tchau!